Eu... Meia hora de live só para organizar a galera aqui. É assim mesmo. Eu tô jogando controle, tá, gente? Porque... Eu também jogo no controle. Eu não consigo jogar com controle. Ah, eu, eu também não. No controle, gente. Eu não sei jogar no de teclado. Killer, no mouse teclado, mas no serve. Vamos embora. Ai, meu Deus, vamos lá. Que lindo que tá, uh, aí, gente! Né? Ai, gente, a é Rebeca. Eu... Ah, não, eu não vou mutar, não preciso. Como é que eu corro? Um vai ficar de... Opa. O que, que eu aperto pra correr Ai, aqui? Fica dois aqui, eu vou pra lá. Ah, pra tá, sair. é o L1. Oi, Tutupon. Tá vindo aqui, é o Wesker. É o Wesker, eu esqueci de falar que Ai, é tá o Wesker. Tem que descer. É isso, eu não sei o que eu tô fazendo, a gente. eu vou seguir vocês. Então vai passar na minha frente, isso. Ele tá descendo essa escada aqui, tá? Ah! Não mas ah, calma. Ô, oh, ô, oh, Maierzinho, pega leve aí, tá? Porque eu, eu não... Eu ainda não sei o que eu tô fazendo. Ah, Maierzinho, eu falei pra você pegar leve, cara. Isso, vai pra lá. Pegou leve consigo, né? Veio pra mim. Trabalhando na missão. Aqui, mano. Ah, tá. Aqui eu vou agachada. Olha, eu vou agachada. E aqui eu vou correndo. Ai, gente, a delegacia tá linda, cara. <risos> Tá, eu vou tentar ajudar aqui a reparar. Repara, não, que eu sou meio ruim nessas coisas. Lembra hein? das Ferrou. Pior que na hora que mandar apertar botão, ferrou, ó lá. O jogo tá muito baixo, eu já vou aumentar, gente. Aê, ah, é, consegui uma! Pera aí, eu já. Boa. Eu já aumento o som do jogo, tá, gente? Ai, tudo tem que ter quick time event, essa porra me persegue. Eita, eu achei que era outro. Eita. Ai. Que isso? Você passou por dentro de mim? Ah, tem uma abertura. Não. não ah, <risos> ah, consegui, ah, eu consegui, eu, consegui só, mais uma um. Tem uma abertura, eu esqueci. <risos> eu não passei por dentro de uma parede. Caraca, eu fiquei perdidão agora. Ah, gente, eu mandei mensagem pra Rebeca, né, que a... a... É Conseguimos. Que a... É... A, a dubladora da Beneviento, né? Que ela jogou com a gente o capítulo 1. Aí, dependendo, ela, ela vai entrar pra jogar com a gente. Mas ela falou que vai ver ainda se consegue chegar a tempo em casa. Ou, oh, sério? Aham. Uh -huh. Liguei. Boa noite, Madri. Tudo bom. Uh! Não, calma aí, Maier. Falei pra você pegar leve, cara. Eu ainda não sei jogar esse troço. Aí você acaba com a minha graça, pô. Volta aqui, cosplay. Ai! Não, não volta, não. Uh, ah, Tomei Eita! Mone, Mone, Mone, olha aqui atrás, ó. Oi, Nossa, tudo que bom? Vou te ajudar aqui. Bom, bom, é. Ai, muito obrigada. Obrigada aí. Olha, corda aqui. Vamos tentar consertar mais um aqui, gente. Boa noite a todo mundo que tá chegando. Gente, eu não sei jogar a Dead By, tá? galera que tá me carregando aqui, porque é isso. Moni, ele tá vindo. Então tchau. <risos> então tchau. Moni, você precisa pegar o F Spray no, no baúzinho. Ai, meu pra Deus. Ele robot. tá comigo. Olha o mapa, olha você, você consegue ver a aura branca do baú. Aham, e... uhum, eu achei, eu achei o baú aqui. Você abre ele, pega o FN Spray e usa. Cai. Tá. Apertando cai o R2. Nada, eu segurei, pô. Se tiver com esse spray, não, vai cai não. Boa. Ah, boa. Aí eu. Como é que eu uso? Tratar-se com spray. Ai, mulher, vai. Se trata com esse spray. Boa, consegui, gente. Obrigada pela ajuda. Ai, gente, se não fossem vocês. Meu Deus o do céu. Do deixa mais lento. Ah, tá, é verdade, né. Ele consegue Esse aqui já tá funfando. Tá Arranhos no gancho aqui, pessoal. Quem? Aonde? Por quê? Quando? Como? Tirei, olha, tirei, tirei, olha tirei. aqui a Ada. <risos> Por favor. Ah, Maierzinho. Que Maierzinho, pega leve com a galera. Ah, Maierzinho, pomba! Acabei de me curar, cara. <risos> Ai! Gente, esse menino quer me matar. O que, que eu te fiz, porra? Gente, ele vai me matar. Ih, me matou. Vai, um vai me botar no gancho. Nossa. Olha, ele vai falar alguma coisa. Ai, gente, tô no gancho. Coitada da Rebeca. Olha, ele tá em mim. Tá com Você desnovem. tá no segundo andar? Tem no ar. Ih, é pior, né, eu tentar sair. Ele tá no não, não primeiro andar. Não, não, tenta não, não, tenta não. Uh, não tenta, não tenta, não tenta. Não tá tenta, não tenta. Tá bom, tá bom, tá bom. Não vou tentar. Opa! Ah, é Star Truck, boa. Não pegou, não. Autocura, como é que... Ah. Hum, Ai, obrigada, Lolo. Muito obrigada. Né? esse é o segundo ainda, né? Tá, o Hester Killer é mais falante pro dbd é sobre isso. O Frank falou, por que não coloca no YouTube o canal da Twitch? Mas eu coloquei, eu coloquei na aba comunidade lá, pra, pra galera vir pra cá. Depois Pode, a gente vai... pegar o, o, o spray, spray, né? Tá, é, eu vou procurar aqui, calma aí. Nossa, ele tá gostando de pôr você no gancho. Ai, tá tempo? Ele tá aqui? Tá não, ele tá... Ele tá aqui, não, é tá o terror do... do não, isso, É é. como é que eu me trato aqui? Obrigada, Sérgio, pelos três meses. Gente, manda o sub aí, tá? Escorrega o Prime. Eu sou cara de pau mesmo. Tô precisada do seu Prime, hein? Pra manter minhas perucas aqui, hein? Ó, cabelo preto hoje. Eu acho que eu... Será que eu melhorei? Não, não sei. Mas vamos correndo. Ah, morri. Ai, não! Tem um negócio ah, ele aqui pra... Slug Ele foi atrás do Hall aí, pessoal. Cuidado. Já chegou com a Rebeca tá do assim... caos, eu disse o né? <risos> Gente, eu tô morrendo de medo. Vocês não têm noção. Ele tava sem raio de terror. Por quê? Tava. Acho que ele tinha que talvez, alguma coisa assim. Não, acho que não. Gente, eu tô morrendo de medo nesse jogo. Nossa, vocês não estão entendendo. que novo! Todo mundo no chão. <risos> Obrigada, Anderson. Muito obrigada pelos 24 meses. Ah! Eu até me assustei, eu quero. chill. Rebeca. Não. Ai! Eu não sei nem onde tá esse Wesker, gente. Gente, todo mundo que tá chegando aí, muito bem vindos tá? Tem gente no chão? Ai, tem gente no chão, aonde? Todo mundo no chão precisamos de uma médica. Ai, tô chegando. Eu sou a pior médica do mundo, né? Ai, meu Deus! Levanta! <risos> Levanta, mano. eu tô aqui olhando. Eu tô é eu guarda, que o Eker conferindo se a Rebeca tá fazendo o trabalho. Tirei a Aiden. <risos> ai, eu amei. Nossa, eu, eu amei. me lembrei da foto que tem no easter egg do jogo. Que horror. Ai, ai, ai. Tá ruim. Quê? Ajuda a Aiden. Cadê Vamos a Aiden? Vamos. Vamos curar ela. Assim. Ai, gente, me ajuda. Gente, não, eu sou, eu sou lesada. Eu um sou especializada nisso, já fez, ó. Não, sim, mas eu sou lesada, gente. Eu não sei fazer essas coisas. Tem um negócio aqui pra gente arrumar, ó. Que eu tava arrumando. Ai, tem uma pessoa no chão. Cadê? Sou eu. Ai, tá tem que aje... ah! Deu a cara, ajudar. Vou... Ai! Ajuda a tá no hall. Não. Gente, ele tá atrás de mim. Olá, de... Nossa... Que você tá estranha hoje? <risos> Minha maquiagem tá diferente. meus ah, olhos tá. tão grandes. É tem tá um pouquinho. Um pouquinho. E aí, jambeiro? Tudo bom? Como é que tá? Ah, tá vindo aí, hein? Ai, não! Ah, tá Ai! Mais, derrubou me derrubou, gente. Me ajuda. Putz. Ai, não. Tá Meu Deus, tem Meu 250 Deus. pessoas me vendo passar vergonha aqui, gente. Agora, Ai, ele me botou no gancho. Check. Eu check. Você não tá passando vergonha, vergonha. Passava eu que andava de Claudete no canto do mapa e não fazia nada. Ai, não, não, não. ai. Ai, meu Deus, o gancho quer me matar. Ai, me matou! Não, não. Acerta as skill checks, Monique. Não Pedro, Não é erra, não erra. Tô subindo. Tô tentando. Ai, tô tentando, gente. Por que botão de ação nesse jogo? Calma, ah, tô aqui. Ai. Salve Era pior, a gente. Foi mal. Glória a Deus. Espera, Monique. Tá. Tá, tá. Pronto, eu sou a pior tá médica, gente, do mundo. Vocês que tem que ficar me curando. Eu preciso de um baú. Ai, daqui! É <risos> gente, eu vou procurar um baú pra mim. Tá. Lá vem o coleguinha, se, viu? Se caso, se eu não estiver vendo o baú, procura pelo F3. Sai de mim. tá em mim. Sai de mim! Ele tá naquela parte do laboratório fotográfico. Peraí que eu tô procurando. Achei um baú aqui. Achei um aqui. Ai, Jesus. Peraí, gente. gente vai subir essas escadas aí. Tá ligado, né? Tô indo. Ele... A ah, ah, Ainda tá distraindo ele, boa, boa, boa, Vamos, vamos trabalhar na lição. Passando um Rexona, né, Black? Em Rexona, paga nós aqui, que a propaganda foi de graça. Só, né? tá graça mais um. Falta qual, gente? Monique, onde você tá? Ih, eu tô na sala. Ali Se eu ela, falar, o Mayer vai me ver. Aí, ele vai saber onde eu tô. Ruim. Tio, eu acho que não tem mais de onde, aqui, onde a gente tá, acho que a gente deixou um vídeo Tem um lá fora que eu tava consertando. Não, aquele é lugar de... Ah, lugar é, tem um não. aqui fora, tem um aqui fora. Que cruel, ah, é? totem. Ai, meu Deus. Ufa. Só que eu já não lembro mais onde era. Ah, que bom. O não lembro 3, mais. Menos... Que eu e Carlos Bom, Bora, Carlos. Pula, mulher. Esse aqui tá consertado? Tem um que não tá consertado, gente. Onde Perto de onde a gente entra. Estamos entrou. trabalhando na missão. Vocês não conseguem me ver? Eita não, boneque. né? Eu não, não Monique. A gente... Só com algumas coisas bem específicas a gente vê a aura dos aliados. Eu tenho... Esqueci o nome. Tudo Deus, Light. Eu tô perdida a já, eu ficar rodando então, aqui. Então, Monique, se ah. der pra tu salvar o carinha, vai dar bom. Tá, quem é que eu tenho que salvar? Aida no ganso, Aida no gancho no então, ganso, é perfeito, calma, é. calma. Tá, tô vendo, tô vendo. Aida no gancho calma que eu tô procurando, gente. Calma que eu tô procurando. Aida no gancho, Aida no gancho, Aida no gancho Segura eu... aí a perícia, amiga. Aida no ganso. comigo no interrogatório... Meu Deus, que susto, velho. Ah, ela vai salvar. Ah. Tomei. Calma que eu tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Cheguei. Com ele, Cheguei. Cheguei. Trabalho Ai, cheguei. De demissão, please. Deixa eu te curar aqui. Ah, já é, Ai, mano. meu Deus. Ai, gente, toda vez que eu tenho que fazer teste de perícia, eu fico nervosa. Morri. Ai. Tá mais um a Monique contra um o gol. O lag. Ele dá um puta do mundo. Na... Pô, eu momento. tô seguindo o Lon, Lon aqui, mano. Deus, gente aqui, tem Tudo tem travado, invadinho. meu Deus. Então, era por aqui que tinha um, inclusive. mentou. Me Aqui, ó, aqui, ó. Isso. Aí mesmo. Já tava arrumando aquela hora. Chegou Ai, pra... gente, eu tô. E agora todo mundo é me inventado, amor. Ele tá indo para aí, gente. Ai. Ele Vocês sabe querem que eu é distraia aquela... ele? Não, né? Porque ele vai me matar se eu for ele distrair sobe ele. De <risos> ele sobe o <de> DC. <risos> para, Wesker! Para, Mayer, deixa a gente também vencer uma, pô. Ele, ele não tá em você, Monique, ele não tá em você. Glória a uhum, Deus. Manique pode comigo, para! Curar-se, alto. Cura. Fala onde você tá, aqui eu vou. Eu vou me curar aqui, porque... Ai! Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Mayer, depois eu te dou uns bombons, tá? Se você deixar a gente ganhar. Tá bom. <risos> Sim, eu, <risos> eu, eu Todo mundo no final. Né, gente? Vamos, vamos, vamos, vamos comprar o Maier. Esse gameplay vai pro YouTube depois, hein, Maier? Põe o teu link ah, lá, quero. pô. quero. Quero que vá. Põe o teu link lá, hein? Tá bom. Sim, eu percebi, Orte tipo, quando ele tá perto, o coração começa a bater. É tipo a minha ansiedade, entendeu? O bicho tá pegando. Tá voltando, Monique. Ele é, virada, Ai. As escadas Mas que inferno. <risos> que inferno, cara. Que coisa. Mas que coisa! Eu vou seguir a Jill aqui. Ai! Agora deu um lagzinho Tá atrás. Monique, ele tá atrás do seu. Ah! Vai me matar. Maier, lembra aquilo que eu te falei, né? Que eu vou pôr o link lá no YouTube. Tô querendo comprar o Maier? Sim. Monique, ele, ele virou na Nadil. Ele não tá mais em você. Ligou o último, Monique, ó. Agora é só aparecer os portões, ó. Ai, meu Deus, onde é o portão, gente? Na entrada da RPD, Monique, tem um. Tá, tá, tá, tá. tá acredito tá, tá. eu que o outro tá atrás da, da heliporta. Tá atrás de mim. Gente, é isso. A gente tem que tentar. para aí que esse RPD tá o muito portão, diferente. O, o Sim, onde... tem muitas entradas Ui, que não existem no, no jogo do remake, menino. É, então. E aí eu fico perdido. Se, né? se você descer por aí, você vai achar mais fácil. Isso. Portão de entrada do RPD. Pode tá. descer essa janela aí, ó. Vem pro hall. Uhum. Ui! Ah, boa. Eu, eu morri tava... pra vocês sobreviverem. É sobre. Uma... Ô, ah, louco! Eu Ele tá aqui! Ixi, tá bem no começo aqui. Aí cara. Monique tem um portão dessas escadas, ó. só energizar ele. Você vai fazer uma saída, só a Monique, que maldade. Ui! Não Monique, é ela mesmo onde você tava. <risos> Faz, Faz, onde eu, eu tô? Aqui, Monique. É embaixo mesmo. É embaixo, tá? É. Ah, aqui em tem um. Esse gancho tem uma alavanca. Ah, tá, tá, tá, tá, tá. tá, tá. tá, tá, tá. Alavanca, alavanca, cadê a alavanca? Atra... Alavanca, alavanca, alavanca, alavanca. alavanca Achei, achei! Achei! Ai. Segura. Não tem skill check, não. Pode ficar tranquila. Tá. Valeu, Caipira. Boa noite. Obrigada pelo bicho. Tamo viva junto. Monique. Só tem eu? Ai, Maier. Mayer, eu vou colocar teu link lá, hein? No YouTube, hein? Lacha, ele tá aí já. <risos> Tá bom, Maier, tá, tá bom? Não, Maier! Corre, Monique, corre! Não, Maier, não! Ai, Isso foi cruel. Nossa, cruel. cara! Ih, Monique, ele vai te matar. Mementou. Pelo entretenimento, gente. Caraca! razou hein? Eu guardei pro final. <risos> Faleceu. É precisa assistir uma, mais um maiorzinho. Não, jogar comigo <risos> não, não imaginei que eu fosse jogar com você, <risos> tá aí sim, a questão. Sim. Não, é... Eu, na verdade, só faço notícia do jogo e teorizo outras coisas. As teorias eu vi bastante, inclusive. É, eu adoro fazer teoria, eu amo. É a coisa que eu mais gosto nesse mundo é ficar tentando adivinhar quem que vai ser o próximo. Ai, que legal. E aí a gente pega as é evidências. É umas coisinhas faz... no ar, assim, sabe? Fica... É, antigamente eles antigamente. faziam isso. Cada, semana, cada dia da semana eles lançavam alguma pista na, na foto, de perfil, uma palavra. E a gente tinha que procurar essa palavra pra ver se tinha alguma coisa na história dos arquivos que... Falava sobre algum personagem. A gente falava. Ah, Olha, tem isso. lore, gente. Tem todo lore. Lembra o, plo o plot do Springtrap lá. <risos> todo Só que ultimamente eles não estão fazendo isso. Eles estão só soltando o trailer e pronto. Ah, não, é... e... Agora tudo vaza antes. É a Loeste, agora. nem que, que fazer. fazer. Ah, isso, ah, a Maria Lorinha que existe em mim com o tempo. Não tem mais helicóptero. Não tem mais ah. helicóptero. É, o L ponto, tá fechado. Tá aberta a sala dos starters. Eu não tô vendo e... vocês, gente. Vocês estão em outro ponto? Cada um começou num ponto? Oi, oh, Cândido, BD. Você tá é perto vir? daqui, é. Moni. Hã? Você tá é bem perto daqui. Ah, tá. Ah, já... o Nemesis Cuidado, também! Mãe, tem zumbi no mapa, viu? Ele tá de Nemesis. É, eu percebi. Ai, <risos> calma aí, Mayer! Deixa eu <risos> achar meus colegas. É que eu te achei primeiro. Ah, e tá, precisa tá, tá me bater? Não, não é mesmo. É batendo na Rebeca aqui, dó. É verdade, top. ela é a minha obsessão, então ela vai ficar com o meu right there. Não, bate a ah, ah, porra. Não, acertou como isso aí? ninguém viu. como isso aí? Não, ah, não, extraio, não foi como isso É verdade, então, acerta Jill, <risos> ou seja, não tem <risos> nenhuma Jill. <deal>. Cheguei, <risos> gente, achei vocês. Tudo bem? Oh, tá que todo que mundo se é ferrando, não, mas eu achei vocês. Ai. Desespero. Tá bem difícil. Só o chicote. Psh! Chicote no lombo. Aí, cara, <risos> eu achei a. achei a Claire aqui, tudo bom Tudo sujo. Eu não tô conseguindo te, a, te curar, por quê? Ah. Oi, oi, oi, oi. Ai, Tutu Pom. Ajuda, ajuda na cura. A mina leva o Nemesis até os caras. Desculpa, gente. Sou muito amiga da. Não, é que eu. Eu tava com vontade eu de encontrar eu vocês. Eu não gente, queria ela, me sentir sozinha O jogo. Ele tá no hall. Tem um aqui, Tchã, tchã, tchararararã. Sai, boa. Beleza tem um zumbi ali. Ó, <risos> oh, regalo Aí, é essa, tem um zumbas mano. ali, ó. Ui, tava com o zumbi. Você virou Scooby-Doo, agora todo mundo. Viu. Ai, meu Deus, sim. <risos> Ai, muito bom. <risos> todo mundo junto. <risos> todo mundo junto, sai de um canário pro outro. Eu tô seguindo a Monique. Ai, é eu, é eu tava bonito. seguindo a Claire, mas eu já me perdi dela. Eu tô atrás de você. <risos> Ah, tá. Então, beleza. Então, passa na minha frente para eu te seguir. Obrigada. <risos> <risos> Ai, Jesus, viu? Tá, vem cá. Ah, aqui, ó, que tem tá algum? aberto aqui agora. Vamos pra cá. Tem algum coisa Deixa eu ver aqui. Tem gerador? Não. Tcharam. O gen do hall foi feito? Nemesis não, no não. RPD, né, Edu? Olha só, né? Às vezes acontece, né? Nossa, se despawnou dois no hall. Coisa que, tá que o, o Remake não trouxe, mas o DBD trouxe, olha só. Gente, no Operation Raccoon City tem Clock Tower e no 3 Remake não tem. ia ter isso. <risos> Tomou um, um, um papoca aí, mas... <risos> Ódio. Qualquer uma armadilha não vem pra ele, galerinha. Explodiu minha cara quando eu fui chutar. <risos> aí eu tô indo bem nos testes de perícia, né, gente? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Nossa, tem 200! Falando. Ah! Só fui olhar o... Eu só fui olhar o número de pessoas! Eu não acredito nisso, cara. Ainda bem que tem perto aqui. 284 pessoas me veem explodir o gerador. Você viu ah, isso? você tá com um bom de cura, não tá? Boa, <risos> oh, abenço. Deu bem é certinho pra você me dar um sindicato e é pro é Zumbi é me abraçar. Cá, Eu dirijo ele qualquer coisa. Tá bom. De joelho. Ai <risos> ai. Ai menina. ai. Ele é, frigide, é você, lindo. Oi amiga. Ui! Ui, eu tô infectada. Isso ficou bem no, <risos> no cantinho. Ah, ainda deu, ainda pegou o hit ainda. Gente, como ia. é que eu me curo aqui? Caiu. Ah. Você. de novo, meu pai. Nesse tem spray também pra pegar? Bauzinho? Tem tem tem um um um ah, de tá. De... Devo, tá. Um Beleza. É o mesmo esquema, tô no, no gancho, gente. Acho uma... que eu vou falecer. Porque eu tô muito não, infectada. Não, não vai, não. Não, Mony, não tenta sair do gancho assim. Não nesse tempo, está tempo. não Não, tempo. não, não vou tentar. Não, não vou tentar. o Nemesis, no caso, tem um baú pra cada serve. Olha que rolê aleatório. O Leon salvou a Rebeca do gancho. Eu vou pegar o sprayzinho. Pronto, tá safe. É a seringa do antivírus. Só pegar ela no baú. Não, não é nesse baú, não. É no que tá em branco aqui, ó. No... Clé, aqui, Clé. Vem cá, aqui, ó. Aqui, ó. Tem um baú bem aqui, ó. Coitada da Rebeca. Ela tá toda ferrada aqui, gente. Tá, obrigada. gente é esquece infecina. de pegar o kit médico de volta, porque depois ele fica no chão quando você, quando você pega a seringa. Tá, aham. Uh -huh. Mas essa vacina foi testada, gente? Ui. Ela, Ui. ela é da China? Provada. Ó, pelo menos ela não é a Joy. É, graças a Deus, né? Meu Deus. Nossa, caiu nos braços dele. A cosplay de Jill <risos> foi... pai tem... Sua obsessão, né, então? Meu Deus, ninguém vai te achar aqui nunca. Ah, eu vou. Opa, ele tá no basement. Eu não joguei hum. Resident Evil por 20 anos da minha vida toda. Tô... Ui. Mas essa parte não tem no Resident. Ah, não, olha, gente, tudo que eu conheço ah, de Resident tem, Evil não aqui... <risos> não, não vale de ficar... nada nesse jogo aqui. O... Fica em frente o estúdio fotográfico, não é isso? Uh -huh. Não, não Mayer, vai pegar os outros. Eu tô mostrando o jogo pras mal. pessoas. Na outra variação, ele pode aparecer também embaixo do... Tô mostrando o jogo ah. pras pessoas, Maier. Ah... Eita, como é que você tá exposta, ah. assim? Star Truck pegou nela também, com a build do raio de terror infinito. Olha, é que eu tô testando o alcance disso. Coitada <risos> da menina. A Anvisa aprovou o uso emergencial da vacina, disse o ali, ó. Faz sentido o ódio do Nemesis, oh. a Rebecca e Star também. É, claro. Putz, eu devia ter vindo de Ada. Ai, tem que jogar de Eida gente, a próxima. Eu queria pegar a skin dela com, a, com o sobretudo, mas né? tá cara. Encontre ajuda. Tá ah não, 20 com dá pra comprar. Ih, agora eu acho que eu não consigo mais me recuperar. Tem que encontrar ajuda. Não, Eu tô indo aí. Tá. É, então, Asa, eu tô, tô tentando Entendi. me. Obrigada, tá gente. Eu tô Truma tentando azul. aprender aqui as coisas. Ó, oh, o John John falou, só o DBD te proporciona o um encontro do Nemesis com a Rebeca. Ah. Ele tá comigo, gente, na sala do Irons. Só o DBD proporciona. Cabeça de Meu Deus, tem um Correndo. buraco aqui, velho. Tá, tá cheio de buraco, abriu o buraco do outro lado, é é é é Tá, eu vou te ajudar aqui. Bora lá, gente, compartilhem a live, tá? Chama todo mundo aí. Quem não segue o canal segue, por favor. Ô! Oh! Droga! <risos> Caralho! Desculpa! Eu disse carvalho! Eu disse carvalho, vocês entenderam errado. Eu, eu não tô calculando quem já foi pro gancho, então se alguém já morre, me avisa. Não, ninguém morre ainda não. Todo mundo safe. Eu sei que a Moni já foi uma vez. Ou seja, me deixa em paz agora, tá bom? Foi a, a Mone e a Cosplay. Meu. Isso, agora foi o Nemesis. Né? Só falta a Claire, então. Ué? <risos> a Claire se mudou. Ela mora em Minas. Ih, tá vindo, Imagina o Nemesis falando. É a tá Claire Peleira, agora ela mora em Minas. Olha lá ele. Ui. Eu acho que é pra cá o caminho, ó. Oh, meu Deus do céu, me deixa em paz, Mayer. E vamos de pular a janela fortalecer os bichos. Nossa, é tudo bloqueado os caminhos Oi, Ari, tudo bom. Aí eu tenho tá que ali. achar um. Ele, ele, ele tá aqui, ele tá aqui. É, pois já tá no tá tá um hall. Eu tenho que achar um coisinho, gente, uma vacina de novo. Ele tá vindo em mim. Gente, ele não me viu, não. Ai, que nervoso tá aqui. aqui. Engraçado. Eu tô procurando uma vacina, gente, porque Eu tô amando aí the Wong. É, então. Porque eu sou a mulher eu da ciência. Meu Deus, mas já acabou. Não deu nem tempo de fazer nada. Jane Rush. É. Eu pegando o leve. Tem um zumbi aqui que tá literalmente enganado. congelado numa abertura. Mone, mone, mone. Tô abrindo a saída aqui. Please. Não avisa qual? Tá. <risos> Lá, lá, lá, lá. É, acho que ele já sabe qual é. Ele já tá lá no fundo. Não, foi lá não, embaixo que eu abri. Não, não foi aí, você tava... Ali eu tava só encostada, respirando. Obrigada, Nossa, Lucas! Mas... Ele ele, gente, mano. Eu. Mônio, ele não caiu Ai, a gente. Ai, Esse corte é um noço. Pera, achei feio. Hum. Ih, zumbi derrubou agora. Tomei. A gente tem que ah, aju aju tá estranho, ajudar então. a galera ali. Tem... Olha isso aqui, Ele tá aqui! Nossa, que passo o ritmo. Nossa, Nossa, mano, difícil ganhar nesse jogo. <risos> é reunião do Digo dos Mortos. Vai, gente, vai, gente, foda. Toma tá cuidado, toma cuidado. Aqui eu tomo. É não. Não sei se Meu vai. Deus, aqui passa o um tentáculo. Nossa, Quatro. como que eu não tomei essa, velho? Não passa, nem eu tô no hall. que de lá deu um bug. Gente, ele tá aqui. Ai! Tá, o zumbi me derrubou, gente. Ai, não. Ele tá no hall, gente. Nossa, tinha outro aqui, meu Deus, os dois zumbis estavam no hall. Ai, não. Olha o slug. Olha o slug. Olha Os zumbis, Ele voltou, player. ele voltou. E que que é? tentando fugir do zumbi aqui. Né? Deixa eu te curar vai. Ai, Jesus. Ai gente, é muito tenso, eu tô com o coração explodindo aqui, mano. <risos> Ai, já era. Tadinha o zumbi da avó, ela. Já era não, segura aí. Não tem, tem mais que tá mais tá? Ui. Ah, tadinha da Rebequinha. Obrigada, Dil. Tá gente, hum. cuidado. Stars é ajuda Stars, né? Ai, eu Não! De... Ai, sai! Sai! Que geneção esse jogo, gente! Vejam com, com. Ah, zumbi! O zumbi, zumbi de me derrubou de esse novo! O zumbi tá bugado aí, meu Deus! Ele tá camperando na porta, seu safado! Tá? Tem duas pra isso! Ai! Eu tô travando nas coisas, bom! Sante. Vincu. boa noite! Exatamente na passagem onde a Monique tá. É, pois é. E não sai daí. É, ele tá ele nem vem atrás de mim. Monique, ele tá onde Ele tá aí. Eu não faço ideia. ele tá, Meu coração tá explodindo é sério? Olha esses zumbis, cara. Os zumbis ah! são altamente profissionais. Moni, moni, moni, minha amiga Ai, ai. Ih, o outro foi pro gancho também, meu Deus. Os zumbis estão me ajudando muito aqui. Tá, tá de... na passagem? Zumbi, ai, não! não. Um isso aí é crime, isso aí é crime. Isso aí é crime. Meu Deus, vai dar muito ruim, ele tá vendo todos nós. Ai, vai meu lá. Deus. Meu Deus, tá tudo fechado desse lado, cara. E o zumbi campera na passagem, meu. Morri, camper... gente. Deus. Faleci. Ele falou, viu? Ele falou isso Legal. Ai, que, ai que morte horrível! Oi. galera! Ele pisou do lado dela, não pisou Caraca! Do... Foi do lado, foi fale do lado. fale si, gente. Todo mundo de Resident Evil aí, ó. Pronto. Ai, Nossa, meu Deus. não até agora, a fome vem. O ônibus deu problema em Silent Hill, ó, e paramos aqui. Nossa, quem que ofertou? Ah, não, mas tem é, mesmo ofertando, acho que não vai, não. Não, ele está ele ele, ele, ele, é, Quando pô. seta na sala, a oferenda não ah. Então, se vocês estão falando, é isso aí, eu só concordo. <risos> <risos> eu só concordo, gente, é isso mesmo. É, é, é Da hora, hein? Muito bom. Vocês estão falando, é isso aí mesmo. Se vocês estão falando, eu concordo. Só balança a cabeça e aceno. Midwich. O famoso sorrir e assim. Meu Deus, a cabeça dele desapareceu antes da câmera entrar. Tô indo, Ah, agora cadê a... Nossa, Ué. não dá pra ver nada. Tá legal, Meu Deus, tá isso, isso aqui fundizente. virou negrina. Condizente. Esse item é uma é que eu Peguei aqui. Aqui, Monique, aqui, ó. Aqui, aqui, aqui, ó. Ah, mas não é Monique esse aí, não, doido. Eu sou eu a Ada. Eu sou a Ada. Eu sou a Ah, mas já começou esse agora inferno. Tá eu não consigo... Ah, ô, de Red! Eu quero mostrar o jogo pras pessoas! Cuidado, Monique, Tem os, você os outros. A, a lâmina no chão, ele vai te dar um golpe do chão, viu? Ai! Tipo agora. É, mas <risos> graças a Deus eu consegui. Sim. O melhor é tipo, tipo agora. Ui! Ah, Paramedia, vai pegar os outros ali, eu tenho que mostrar o jogo pras pessoas. Entendeu? Eu sou a streamer, eu sou a dona da bola. Aquelas, <risos> né? Nossa, o, gri o grito da Aida é tenebroso. Caralho, viu? <risos> é muito Não, o, gri o, o grito oh, da oi. Lisa, do Silent Hill, eu tenho um medo, eu juro. Nossa, sim, o da Lisa, o da Lisa é feio é mesmo. Um já tô no gancho, gente. Nossa, nossa tá usando brinquedinho, YouTube. brinquedinho. Aí é maluco Alguém Será que alguém fez uma tia revista dos gritos de... Dos personagens. Ah, hoje eu, eu vi o carinha. Eu vi o que ator que. que... Tema de vídeo muito interessante. Sério, é que, que fez a voz do Wesker. Era, era Agora... Connor alguma coisa, o, o dublador. Agora é o seguinte: você tá de brinquedinho. Você precisa achar o totem. Vem aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Tá aqui, ó. Tô seguindo a Rebeca, tá é, vem certo? Aqui ó. Tá aqui, ó. Tira seu totem. Ele tá aqui, galerinha. Aí, bora. Ah! Ele tá de esqui. Não ele tá mais comigo. Skate. É, uma hora o Maierzinho vai ter que jogar de sobrevivente, hein? Valeu, Giralda! Obrigada! Muito obrigada! Nossa, eu pisei no arame farpado sem querer. Ah, inclusive toma cuidado que ele deixa uns rastros de sangue e arame no chão. Se você passar em Nossa. cima, uhum. ele consegue te tipo, mandar pra gaiola. Puta merda, hein? A gaiola não gancho. A gaiola fatalista. das popozudas. É literalmente isso. Ele me viu de novo, oh, meu pai. Não, não, não, não, não, não, não. é vou. É, Gente, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Mas tá bom. Carlos. Oh, obrigado. Ah, aqui ah. já tá coisando. A Rebeca tá ali do lado também. Certo. É. Vai dar ruim isso aqui. Ih, e... tá, tá, tá, tá. Ui. Eu vi vocês, cara, achei tá vocês. Eu, eu achei, achei tá vocês. Ele tá embaixo, ele tá embaixo, por favor. Help me. Agora é, ele é isso subiu. aí. Ajudei, gente. Dois segundos e mais eu ajudei. Ele subiu, ele subiu, ele subiu. Foi em mim. Eu tô seguindo o Carlão aqui. Tanca, toca, toca, toca. Não dá hum. esse negócio. Ah, não tem gen aqui nessa sala. Não, cruel. Deus Que ó, nessa. Tá, beleza. Gente, não esqueçam... Ai! Ó, toda vez que eu vou falar, eu não posso falar enquanto tá reparando o bagulho. Nick, ele. Ele tá vindo aqui, Monique. Ele te acertou com poder. Através da parede, amor. Sério? Aham. Uhum. Eu nem chão, vi, cara! O poder dele, ele dá um golpe em linha reta do, do chão. Aí quem tiver nessa reta, toma o Que um inferno! Dano. Tá comigo, viu? Primeiro andar. Então, cosplay tá aqui. Tomei. Respeita a minha história. Vem cá. Ai! Ah, quase que deu tempo. Olha. Ih, Cadê o que estava ali? Tá ali aqui. do lado. Monique? Monique tá lá okay. em Fibra com City. Não, não sei o que você tá falando. Ah, não, você precisa te curar, mulher. Cadê tu? Ah, tá. Então beleza. Eu tô aqui. <risos> não sei onde aqui eu tô. Onde? Aqui onde? Eu não tô sei, só o é onde? Olha pra trás. Ele pra é, é okay. um. Ele tá comigo. Nossa, ele veio ali. Ui. Ah. O Luke falou agora que a Moni vi em DBD. Eu não sei nem o que eu tô fazendo, Luke. Eu tô só Deve ser existindo ele no rebeca. jogo, entendeu? Tá comigo. Segue reto no corredor. Tomei. Eu tô ah, só Deus. existindo nesse jogo, você não tá entendendo. Mano, eu tenho eu tenho que que Mandou pra gaiola, tá lá em cima. Help me! Gaiola das popozudas. <risos>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 Ó, oh, alguém vai se candidatar a ser o próximo killer e o Maiorzinho vai de sobrevivente e o Teteus vai entrar também. E eu vou de morte. A gente vai fazendo um revezamento. O Maiorzinho, o Carpãozinho. Não, tenho. aqui não tem. Aqui não tem, aqui não <risos> tem. Na Aqui, aqui tem. Uhum. Ele tá em alguém, hein? Tá em mim, tá em mim, tá em mim. Ah. Ih, ela tá aqui. Oh-oh. Uh Desculpa. <risos> tá matando mais que o Killer. Meu Deus. Tá. Ah, eu sou um péssimo para mim. Ai, inferno! Ah, lixa, não. Lá, né? lá, Meu deus, isso vai estar tá muito ruim, cara! Eu não tô vindo raio de terror, Nossa, eu tô assentando de pequedinho. Foi novo, velho. desumano. Nós temos que procurar... Esse desumano. Nós tem que procurar Ele... deu totem, cara. Pequedinho desumano. No pé. Nossa, foi no... Eu tirei o pé, o pé do chão, passou o risco. Mano, eu nem respiro aqui quando tem esses testes de perícia. Por exemplo, agora que eu não prestei atenção. Mas me odeia. Não! Não! Ai, desculpa! Ai! Mano, o botão de ação persegue, né? Tá com você, Deixa eu te ajudar mano Tem tá mim, tem tá mim, tá mim. Ah, eu trouxe hum. de novo. É, é por isso que eu perguntei. Ele tá no segundo andar, é? no primeiro. Tá no segundo. Certo. Ele tá com a perk dele. Sofia falou que eu tô tentando fazer algo. É, estamos, nós estamos tentando, né? Vai conseguir? Provavelmente não. assim Rony, você, você tá, tá com o mapa. Dele? O botão direito Sim, você Sim, eu já... Ele. Você pode ver onde é que tá o jeito. É, é que eu que tava procurando isso mesmo. Ó, tem um Eu acho não que, acho o meu não me Boa. Acho que lá em cima tem um. Tem um? Tem. Guime. me Ih, ferrou. Se eu tenho que guiar. <risos> eu só te perdi. Como Você que é comigo, chega né? lá em cima? O problema é chegar ó, lá eu em tô cima. aqui, Dá pra subir aqui nesse escondido? Ah, beleza! Tá. É aqui? Pra... Ah, achou, boa. Ó, oh, um totem. Nice. Aí. Gente, eu tô Esse morrendo. Gente pode... cura. Não, Não. Cura. cura a Rebeca. eu que tô soltando arame aqui. Daqui a pouco eu tô na gaiola das paposuda. Ai, meu Deus. Prontinho. Gente, dupla aqui, pessoal. Tá. Vai tá comigo ainda? Certo. Eu posso instalar armadilha? Pode, você bota um scooter e você vê de onde ele vai vir é o perk da ida. É só apertar ficar essa, ficar... eu não me engano. Ih, Rebeca. Faz a aí. Eu acho que eu apertei aqui. acho que... Se você tá vendo Ai. a aura dele ao redor, funcionou. Ele tá vindo ah. de baixo, Monique. Tipo, é aqui, sim, ó. Sim, sim. <risos> o desespero é ótimo. Não, ela meu Deus. Ela ligou exatamente no segundo que ele tava vindo de baixo, pessoal. Vocês não estão entendendo. Que bom, não. é. Funcionou muito, ajudou muito. Desespero. Na hora que ela apertou, é. Aí tá lá, o pirâmide subindo. Que que era aqui de cima. Monique, Sabe. ele ainda tá lhe perseguindo? Não. Ah, é em cima, Acho que não. Não tá tô bom. escutando. Nossa, o difícil a é Dex duas vezes. Nossa, ele tava aqui, cara! Ele tá de incídios, que susto! Insídios? Eu não, acho que sim, ele, sim ele chutou o gene, tá com a perca dele mesmo. Ó, o André mandou aqui, ó, porque o pinheiro não se perde na floresta, porque ele tem uma pinha. Cara, eu juro que, que veio bom. o ataque dele de muito longe, não sei nem de onde. Ai, eu não vi ele vindo. Ai, me ajuda, amigo. Ah, Salve-se primeiro, depois vem me ajudar. Help. Mais incêndo, Coitada não. da Ada, gente, Vai tá muito ruim isso aqui. Eu tô só me afobando aqui. Ajuda chegou. Eu ah, não, aqui não, não tem a foi. janela. Dá pra ajudar? Não. Ah, agora dá. Caiola. wonder obrigado pelo fato. Mãe, cadê? Eu vou, eu vou. Você quer que eu vou ou você vai? Valeu, gente. Pode ir. Bora fazer aqui. Tá todo mundo cagando que arame manique. farpado, disse o... <risos> ele cai no buraco. Disse o clavier. Não, tamo tudo cagando arame farpado. Nossa, você imagina cagar arame farpado, meu Deus do céu, gente. Ei. Ah, valeu. Please. Pronto. Ah, valeu, valeu. Gente, eu tenho tô que botando. pegar totem? tá lá, ele tá lá, ele tá lá. Ou, Ou eu, eu tô de volta, boa? Volta, volta, volta, volta, volta hum. ok. ah, é? É. Não é nem pegar totem, eu. A gente meu Tem olho que tão, um... ah, uma tá uma Gente, o meu olho tá, sabe quando tipo você tá estressado e o olho fica piscando? O meu olho tá piscando. Meu olho. Hum, meu é meio estranho. Ah, tá ali, eu só vi, eu só vi coisinha vermelha vindo da fumaça. Tem alguém trabalhando na missão? Piscadinha, aliás. Eu tô tentando nossa, chegar nossa. num lugar, calma. Aí eu desci pelo buraco. Ele vou... tá vindo atrás de mim, galera. chico ali. Uh, tô tentando opa. chegar no andar de cima. que Mani? Ah, se quiser, eu agradeço. Thank eu you. acho que ele giveou, hein? Ant. Ó, a Sofia falando que é divertido me ver jogando. Mas não sei nem o que eu tô fazendo, Sofia. Eu não tô jogando, eu tô só correndo pelo mapa. É basicamente isso. Jogar, eu não, não sei se, se pode chamar o que eu tô fazendo de jogar, né? Porque... Não! Não, não, não, não, não, não, não. Onde que embaixo, tava tá aquele... Aqui. Que a gente tava coisando ele? A ah, que tá aqui atrás. Pra onde a gente tava indo. É a Jill. Ai, pera aí. eu que encontrar. Aqui. Tá vendo? Tô. Uhum. Tá aqui. Não! <risos> Cruel. É <risos> esse aqui, né? Jesus. Tem um totem aqui também. Ah, droga. A tentativa não deu. foi boa. Só nos gritos, eu juro gente. Que ia entrando, pela porta, ia porta. <risos> eu jurava que tu ia passar pela porta e ia dar tempo de fazer esse save. Alguém vai salvar a Rebelda por favor? Se você tivesse favor? jogado o vídeo e sair da porta, ia dar. Ele eu tá tomo. Aqui. Hum. Estou morto. Ai não. Matou, matou mesmo? Se eu for pro gancho agora, eu morro. É na facada cara Ah. Brabo. <risos> e Josephs. O problema é que não dá nem pra usar os pallet, ô Chuchubilu. É muito rápido. Oh, ele ficou aqui flutuando com o exorcista. <risos> Obrigada, a mãe. Quando ele chuta, ele destrói sua armadilha, tá, Moni? Tá. Nossa. a gaiola. Fique beise. Caralho, tá longe pra um senhor caramba. Mãe. Vamos, Aida, vamos, Aida. Magoni, ele tá aí. Filha da mãe. Nossa, ele chegou muito silencioso, cara. Ele chegou muito silencioso, véi. Não tem na hora que você está jogando aqui. com inscrição. Não, tô jogando com a Moni, com pro pessoal. Aqui. Ele tá aqui. Tu me levou pra morte. <risos> tu me levou pra morte. Tu me levou pra morte. Isso foi cruel, Se querer. Tá? Isso foi cruel. Isso foi cruel pra caramba. Toma não vale. Não vale, não vale! Ele tá jogando o negócio pra todo lado. Ah. Caralho! Keturi! É e eu tô morto. E é sobre isso. E não tá nada bem. É porque ele é silent, disse o André. <risos> muito bom, muito bom. Eu tô só para um abraço agora. Gente, não vão embora da live, eu ainda vou aprender a jogar, só que não. Tô falando isso só pra vocês ficarem na live. Cruel usar memento aqui. Caraca! Stars. Do nada o pirâmide fala isso. Bora, Aida, bora, Aida, bora, Aida, um boa. Quer que eu te cure? Pode ser. Eu acho que ele tá estar aqui embaixo da gente. É, mas corre. Corro, corro, corro. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Os portões são no primeiro andar, tá, Amônia? Aí é o segundo. Aliás, Descendo. no térreo, né? Ai, Droga. meu Jesus. Aí, onde tu caiu, era o primeiro portão, só que ele tá tentando. Ai, morri. Oh, merda. Morri, gente. É, também. Todo mundo <risos> morreu. Oh não, oh não, não, não, não, não. Eu vou ficar aqui no símbolo do Silent Hill, vai que eu invoco Samael aqui para me curar. Ai, credo, para me curar no jogo, hein? Bó um rolê aleatório. Ainda não morre. Ai. Ele vai me levar, né? O jeito que a mãe pode Deus não aguente. vai Nojento. Escapou, escapou. Sim. Ah, vai deixar eu fugir? Não. Ah, bosta. Matou. Gaiola. Me matou, gente. <risos> Queria me mentar mas ela não tava no tipo... último Ai! Gaiola das Popozudas ainda, coitada. Aí, legal. Foi. Aloeste. Boa. Boa. Tá, essa aqui o. O L ponto tá fechado. Sim, é o lado da biblioteca, né? Que tá aberto. Né? <risos> olha que, que.. Olha o Adon que ele tá usando. Já começou todo mundo infectado. Hein? Puta <risos> merda, hein? Calma aí. Que susto! Não acredito. Vamos, vamos achar esse spray aqui, pessoal. Esse aqui não é meu. Ah, é? Então tá bom. Então vamos procurar outro, né? <risos> Tem mais de uma carga, Monique. Achei, achei toma aqui. Esse, ó. Cada não, um achei um aqui. Não, achei um aqui. Boa. Aqui, amigo. Ó, toma esse. ó. Já usei. Ah, oh, sim. Aqui, ó. Esse é me curar, credo. Tem um no chão pra você aí, ó. Ah, pegar tá caro gente. Ah, foi mal. Ah, peraí. Passeio. Pronto. Passeio. Pronto, todo Bora. mundo já usou o Rexona. É, eu não. Rexona. Não te abandona. O abandonou agora. O abandonou. Abandonou? Pomba. Abandonou porque o Killer tá em mim. Ele tá no hall, gente. Meu Deus. Você deve ter visto aí, né, Monique? Com um vínculo. Ele tá, tra... Ele tá vindo pra cá? Cedex, Ai, gente. Meu Deus do céu. O Eu fiz Cedex de novo? Não. Eu fiz. <risos> eu fiz. Alguém tanca pra mim. Aqui, aqui, amigo. Aqui, ó. Parado, da hora a roupa Não dele ele bateu. Olha, ele ah. tem a skin do, do... Ele do tá Que da hora a roupa, velho. cara. Muito legal. Quando a infecção chega no máximo, que roubado! Ele está perseguindo o Chris. Por que será? Chris! Devia gritar, né? Chris! Peguei. Sério, gancho, o... Ai, meu Deus. E, e aí, Portuga, tudo bom? Ele tá aí, Ih, gente. Ai, caralho! É. Ele me derrubou. Tá, ele tá levando o jogo a sério. Vamos levar a sério, né? <risos> ele <risos> tá judiando da gente. A tá porra fica sério. Ainda da tá. mãe. O tá jogando sério, todo mundo infectado no início da tarde. Uhum. Quem Inventor? que é o é. killer aí? É, é o pilhão. É o pilion. Ele tá vindo aqui, corre, corre! Ih, fodeu. Ai, tô no gancho, gente. Eu vou ir, te tiro por aí. Ele tá vindo de lá mesmo? Tá, tá vindo ali. Tô vindo não. Ih, agora eu Mentira. Tô escutando um raio de terror de longe. Sai, Wesley! Wesley. O que, eu eu acho que é Alberto Oscar. Oscar. Eu chamo de Wesley Sapatão, mas eu tô ok. Ai, ai, ai. A cura, a cura, a cura, a cura. Nossa, o gente explodindo. Ele, ele tá de Eruption, é? Tá, tá. Acabou <risos> esse spray aqui que eu tava usando? Não, ainda tem uma carga dele, não tem? Ele tá não. Em aí, amiguinhos! Ai, tá meu em, Deus caramba. do céu. Moni, corre. Ai, meu Deus. Tô no hall aqui, gente, com a cura. Calma, calma, calma, calma. Ai. Nossa, pegou Ai. o Leon. Ai, Jesus. Vai dar ruim isso aqui, vai dar ruim isso aqui. Ele, não não. Peguei ele aqui. Oi, senhor Wolf. Não, eu joguei ah, tudo duas tudo vezes DBD, né? na real. Quando saiu o primeiro capítulo ia e agora. Carai! É, o segundo. Adeus, velho amigo. Fala exclusiva. Ai, caralho. tá jogando um Suso, Tá jogando pesadozinho, se Nossa, gente, tá muito difícil de consertar esse bagulho aqui, tá louco? É porque tá explodindo toda hora. Ele tá. com uma perda ah! da praia, hein, Monique? Gente, me pegou. Então, gente, Amanhã. eu já tô dead on hook. Vou deixar uhum. no chão. Eu já tô morrendo aqui, já. Minha cura, me cura. Ele tá me tá pegando. O... Solta, solta, solta, Jill. Ele vai dar merda aqui. Muito aleatório, hum. né, Portuga? Rebeca e Aida. No Projeto W, né? Eles poderiam ter lançado a Rebecca e a Aida de skins e a Jill e o Leon pra essa. Faria bem mais sentido. Ah, o Jill, Jill e o Chris, aliás. É, pois é. Mas enfim, tá todo mundo no jogo, não tem mais o que reclamar. Eita periola. tem que me ajudar que que agora. Oi, gente. É o, a infecção no máximo, tem que tirar ela, ele tá com a Dom. Por que eu não vejo com isso na última? <risos> Pior que a Aida tá aqui, ó, só se arrastando, coitado. Gente, alguém tá no som aí. A Monique. Eu não vejo a hora dela. Por quê? Ele tá de nocaute? Ah, não. agora. perto. Escopera... Oh. Ai, cai. Não cai, não. Caí agora. Ai, meu Deus. Caraca, a gente não fez nenhum gerador ainda, velho. Uhum. A Monique ainda tava no chão. Ai, obrigada, Teteus. Tá indo aí? aqui, hein. Corre. Ah, não, eu acabei de cair, por que pariu? <risos> ah, merda. Eu vou salvar o amiguinho no gancho. Eu vou lá, eu vou lá. Essa truque é muito pesada. sei que vai morrer todo mundo. Essa vai. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelos seis meses. Tá... Você quer que eu te cure? Quer cura? Ah, já curou. Não, eu tô reto, não. Machu, eu não sei. Eu não ah. tava ouvindo nada. Eu tava ali, eu juro. Uai. Ah, é porque você se limpou. Que cura aí. também? Oi. Ah, é, meu Adam. Peraí. Ah, tá Ai, desculpa. Peraí, eu tô desconcertando. E aí, Decifra? Eu tô gostando, mas é a segunda vez que eu jogo, né? Ai. eu fui espalhando que não vi. ele simplesmente Ai. apareceu Ai. na. Da, da saída. Da Ó, o TT tá no gancho. Tá, eu tô, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Gente, eu tô trabalhando na missão, tá? Eu tô procurando o gancho onde tá o TTs aqui. Ele tá aqui do lado de fora. Ah, tá, já achei também. Já me ajuda a curar ele pra ajudar? Tô. Ele e tá vindo, no... Chris. Ele está comigo. Eu vou fingir que não ah, vi errei, também. Dependido. Nossa, cura eu rapidinho, dois, né? Sim. Valeu. Se alguém puder curar também, acho que eu tomei na, na merda aqui. Não, tá não. Não? Ah, então beleza. Então ela é que é leva ele... mesmo. Pronto, ele, ele, ele, ele saiu, ele saiu, ele saiu, gente. Eu acho que ele foi em vocês oi? Tá aqui. Tá em mim. Ai, caramba, não... a gente não fez um fucking gerador ainda nessa caralha. Eu não tô conseguindo usar o negócio do mapa. Mas, que tu não tá mais com o mapa, não. Tu perdeu ah, não. o spray, eu acho. Ah, eu derrubei meu infelizmente, meu... infelizmente, você troca, aí você tem que apertar... Ah, tá, Se você Putz. apertar R, você dropa ah, o Ah, eu perdi o... o mapa, então tá bom, velho. Ah, que saco. Se apertar R, você dropa o item uhum, gasto, não uhum. precisar mais. Não, gente, não. Esse, esse totem aqui é, é tenebroso. Tá, caraca, ele tá de eruption, velho. Eu tinha esquecido. Você não morre, não, né, Leon? Você é a segundo, né? É. Obrigada, ah, Luiz. Tá Muito obrigada pelo resub. Tamo junto. 27 meses, caramba. Muito obrigada. Caraca, é muito tenso, cara. Salvei o um amiguinho, tá? Ai, desculpa. Putz. Ai, meu fone tá saindo do meu ouvido. Ai, desculpa. Gente, cuidado, eu acho que ele tá indo pro hall. Não tá, não, tá vindo aqui. É, tá vindo aqui, tá vindo aqui. Vai dar ruim isso aqui. Tô não, tô não. Relax. Tá não, né? Tá não. Tá não. Queria, e aquele amiguinho ali? Amor. É o que todos dizem. Tá belo na cara. Fala dos amiguinhos. Tá em mim de novo. Obrigado, amiguinhos. Ajuda, por favor. Deixa eu terminar. vocês viram ali no corredor, né? Ai, desculpa. Avistei, avistei. Oi. Eu ainda não avistei ele, nada. Ele, ele, ele, ele tá perseguindo o Leon, gente. Tá em mim de novo. Meus amor, tá? Calma. calma. Calma, tapinha. Calma, meu. calma, calma. Só um tapinha facada. Boa. Oh. Ó, oh, tem um gênio ali embaixo, eu acho, ó. O Nick, ele tá aqui. Ai, meu Deus, tô ouvindo a música de desespero. Cacete, mano! Nossa, ele deu uma volta, velho. Ih, essa sala é uma bosta. Tomei. Tá comigo, viu? Ai, corvo, cara. Guivô, não tá mais. Eu não sei onde ele tá agora. Achei aqui. de corpo, machucado. Tá comigo. Ai, meu Deus. O dia vai jogar com os dubladores novamente. Eu chamei a Rebeca, Matheus, mas ela não tava em casa. Ela falou que não sabia que horas ia chegar. Então, daí acho que não vai rolar. Aí ah, eu chamei vocês, né? Chamei a galera. Tomei. Eu tô trabalhando aqui, gente. Caramba, você tá do outro lado do mapa. Tá, Truck 60 aí, ó. Ai, meu Deus. Alguém tá precisando de ajuda? quem tá no gancho, tá vindo a gente. Corre. Tá ligado que... Meu Ai. Deus. Eu tô num gerador aqui, tá? Ó, uhum. oh, tem a perk do. da menina lá. Ei, caramba! A situação está eu Vou aqui. ter que largar Estou aqui. O... Vou ter Estou que largar salvar aqui. Monica, você em mim, viu? Tá não, tá não, tá não. Dá uma pausa. Tô procurando tá. a... o caminho aqui para ajudar. Pode ir só lá. Segura. Segura aí. Eu tô perdida é. nesse RPD. Parece Cura que amiga. eu não, não, nunca vi um RPD na minha vida. Mas a versão do DBD, né? Monique, eles modificaram muito. Não, pra cara. mim é um novo RPD, cara. Pra mim é. é o mapa antigo do RPD tava mais idêntico. Mais Só que tava tendo muito problema dentro do jogo. Ele era muito grande. É porque. Tá, é tá, tá, tá. o que muita gente falava. Tipo, o mapa é perfeito pra um jogo de terror, mas não pra um jogo onde você tem que lupar um killer. Eu tipo, tinha corredor muito estreito, é, Ambiente muito fechado. Ai, ele me viu aqui, merda! Bosta, ele me viu. Ai, não acredito, gente. Vou pro gancho. Eu vou de morte. Merda. Coitado Leon ainda tá no chão. Ih, acho que eu vou morrer, né? Não. Não pode ir lá. Ih, vou morrer. Não. Não, vai o segundo não. Gancho. O segundo gancho. Tá, beleza, beleza, beleza. Quem que tá no gancho que, que a gente tava que ah, Ninguém tira. tá no gancho não, tá só ferido. Essa mão tá meio suspeita. <risos> Quem é Mas, aqui? As animações ficam todos Meu Deus, Na escada é muito ruim de realizar as animações do jogo. Ah tá. Tá vendo ele pela portinha do hall, pessoal. Tá, vamos Vou tentar voltar lá onde eu tava antes. Salva o jogo aí primeiro. Ai, ai, ai. Não, isso aqui foi sacanagem. <risos> o hit foi. Cai, morri, e... Tinha achado um gerador por aqui, meu Deus, onde é que tava? Tô toda perdida aqui. Um gen que você pode ter feito na partida passada, Monique, não, não vai estar no mesmo não, lugar. Não, não, não, eu, tava, né? pouco, ah, eu tá. tava nele agora há pouco, na real, eu tava nele agora há pouco. Tem um aqui, ó. Ele tá com alguém. Tá em mim. Tô com um. Ah, tá. Vou ligar o gen do hall, então, galera. <risos> Não! Quase. <Não>! Caralho, desculpa. <risos> Mano, aqui do lado, vou ignorar. Eu morri. Boa. Foi. <risos> aqui, ó. Vocês viram a animação de morte? Sim, o Maezinho fez questão de fazer Ah, foi. Verdade. Que a know Ah, nem deu pra ver. Cara, parando pra pensar, o Wesker, se ele matar os quatro com essa animação, ele leva quatro murros na cara, vocês já repararam nisso? Caramba, é, tá vendo? Não sai totalmente ileso não, tá, querido? Todo mundo dá um morro eu na cara de Ele leva quatro cara e não quebra o óculos. Ah, ele me viu. Caralho, mano, ele me viu. Puta que pariu, velho. Onde você tá, mano? Não posso revelar agora. Tu viu, né, Lidio? Uh -huh. Aham. <risos> ele pula escada, é verdade? Jesus Todo amado. Todo tem um pulinho, só que ele pula muito mais rápido. Cara, separou e é nóis, entendeu? Ai, meu Mas, Deus claro, do céu. tem mais ódio, provavelmente é o Cris, né? Olá, Douglas, bem-vindo! Cadê o Chris? Crash! Ele devia falar, bem. né, quando visse o Chris? Crash! Chris, Cris, cadê você? Ah, mentira que tu me vê. <risos> Pra matar o Esker, cara, tem que ser o Chris e a Sheva, mano. É. Tem a skin dela também, né? só que caralho, um dos é presentes tinha. É cara, não é? É bem cara. Ah, não. Portugal Portuga falou que ele tem uma fala especial quando mata o Chris. Ele já, já, já vamos descobrir. Tomei. Morri. Putz, eu não joguei de Chris, nem... Ah, que eu não tem a roupa do Chris. Olha lá, time to die, Chris. Quem que tá de Chris? Eu. Hum. É, acabou de falar isso. Montava, né? Apareceu a legenda. É. Sim. Aí ele tá aqui. Ele, ele já levou Ai, dois na cara, gente. Ai, ele me viu! <risos> bosta. Bosta, bosta, bosta, bosta, bosta, bosta, bosta, bosta. Monique, eu acho que ele tá bem aí. Não, calma. Não, ele tava onde eu tava ali. Ele tá onde Mateus Matheus caiu agora, ó. Dá só uma olhada, girando a tua câmera. Olha só. Onde seu. tá é onde ele tá. Tempo. Ai, gente. Cadê? Monique, por ah. mais longe que tu puder, procura a escotilha, que é a tua chance de Agora vir é a escotilha. Sério? Sapão? Sim. Ai meu deus, Pode onde Pode é? nascer em qualquer lugar. Ai meu deus, Ui, gente, até eu achar essa escotilha. É bem Já chato era. o dela aqui, viu? Claro. Tá, vamos lá. Não, mas esse mapa nasce no de cima também, amigo. Não, corrigiram. Dizem corrigiram? Eu acho é que corrigiram. Então é só no primeiro, no térreo, né, agora? É. Agora. Tá. Antigamente, realmente, podia aparecer. Dizem que corrigiram, não sei se foi corrigido mesmo, Monique, né? tem um spawn dela na versão antiga que ficava naquele escritório onde tem as trancas do cadeado do Leon. Uhum. Dá uma olhada lá, às vezes, na spawna lá. Tá, eu tô procurando aqui. É o outro escritório, da outra ala. Não, sim, sim, eu tava procurando aqui, aproveitando que eu tava aqui. Ela faz aquele barulhinho bem característico, você escuta até de longe, aí é fechado. Ó, ah, tô indo. Oh, eu tô ouvindo, Monique. Você tá ouvindo? Tá aí. Tô, tá aqui. Boa. Aê! Aê! Aê! Aê! Boa. Escapou. É que e me é isso, escapou. Né, Acho que é isso, né, gente? Eu Ó, se vocês quiserem, a, a gente joga outras fim. vezes. Eu curti, hein?